Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você tá no canal Bruno Cashback. Olha, hoje a gente tem uma promoção que vai te dar um milhão de reais. Nossa, imitação ruimzinha, né? Mas olha só, é, a Magalu acabou de... acabou não, já tem acho que uns três ou quatro dias que ela lançou aqui a promoção do Cashback do milhão. Então essa promoção aí pode te dar até um milhão de reais em Cashback. Isso aí é... pô, eu tinha que já... Mostrar isso aqui para vocês o quanto antes, né? Então eu já vai aqui para a tela do computador aqui para poder te mostrar aí o que você precisa fazer para poder estar tá participando dessa promoção. Antes de te ir para o site aqui rapidinho, eu vou deixar aqui o link na descrição aqui para você estar tá entrando no nosso grupo do Telegram. Lá eu posto aí notícias, informações aí que são é, mais rápido. Tem vezes que eu não consigo fazer vídeo aí de toda a promoção e lá você vai estar tá aí por dentro mais rápido aí de, de, das notícias que saem aí do mundo do cashback, beleza? Então aqui a gente já está aqui na tela do computador aqui no site da Magazine Luiza, né? Da Magalu. E aí você pode ver aqui que você vai poder concorrer aí toda semana aí a mil, a cem mil por semana e um milhão aí no final do sorteio. Você não precisa aí estar tá... Com é, o Magalu Pay ativo né? Mas se você for contemplado aí no sorteio Você tem que estar tá, é, com o aplicativo já instalado e configurado aí Porque esse dinheiro vai cair aí na conta do Magalu Pay Então ó, a gente pode ver aqui na, nas descrições A premiação entregue através do crédito na carteira Magalu Pay E é uma promoção e é autorizada pelo Ministério da Economia, beleza? E aí como é que funciona aqui? Ó? Compre qualquer produto no Magalu, né? É, aqui tem duas, dois asteriscos que a gente pode ver. É, confira no regulamento os produtos que vão fazer parte da promoção. Então, tem alguns produtos que não fazem. E um exemplo, tipo assim, se você for fazer, é, vamos dizer, comprar bebida. É, Heineken se eu não me engano. É, você tem que ser maior de idade, né? E... E para poder estar tá recebendo aí a pontuação dela, então olha aqui: ative sua conta no Magalu no Super App, beleza. E concorra a 100 mil toda semana e 1 milhão no final, né? Premiação entregue, como eu já falei, através do Magalu então como funciona aqui, ó. você compra um produto, você ganha um número da sorte, compra dois produtos, dois números e assim por diante. É, não tem limite aí de pontos que você pode fazer, só que tipo assim, se você comprar um kit com é, cinco fraldas, só vai contar um ponto. Então é, o ponto é por compra e não por quantidade, ou um kit que tenha tipo é, sinto carteira e alguma coisa, só vai marcar um ponto também, não é a quantidade de itens e sim a quantidade de compras. Então a gente continua aqui né ele fala aqui para fazer aqui para baixar o aplicativo, você faz o cadastro e ativa a sua conta. Então olha só, é o, o legal é mesmo você fazer logo a ativação logo da sua conta até porque é muitas das vezes você consegue ganhar aí um cashback, é, no, na Magazine Luiza, comprando pelo site, você consegue já com o aplicativo, você ganha um cashback e esse cashback cai aí no, no Magalupay. Isso depende da compra que você for fazer, né? Eu indico super, muito, muito mesmo que você já, já instale esse aplicativo e outra coisa. O Magalupay, ele tem... Pay não, na verdade o cartão da Magalu, o último que saiu, ele tá muito, muito bom, eu fiz um vídeo aqui dele, vou deixar o card aqui, eu te aconselho muito você assistir, porque tá dando muito cashback, infelizmente eu sempre reclamo aqui que eu não fui aprovado ainda, mas daqui a uns dois meses eu vou estar tá, é, pedindo novamente esse cartão que com certeza faz uma diferença grande ganhando o cashback que ele proporciona. Então continuando aqui, ó, importante, o CPF cadastrado no Magalu Pay deverá ser o mesmo da compra, então para você ganhar aí o prêmio, né? Tem que ser uh, o mesmo CPF, beleza? Então olha só, se você é cliente ouro aqui, você vai ganhar é um número da sorte extra por pedido. É pagando com cartão Magalu ou Magalu Pay e tal também gera é, um ponto extra, né? E comprando em lojas físicas ou através de vendedores pelo celular geram mais três pontos extras por pedido. Então olha só, aí está tudo aqui, os participantes, ó, Samsung, Multilaser, Arno, Brastemp, Consul, Continental, Danone, eu não sei o que é isso aqui, mas beleza. Então, é, Electrolux, esse outro, Heineken, Rens, Intel, Madeza e Unilever, então todos esses produtos aqui. Então, estão é, contemplados aí nessa promoção e aqui é tá aqui as datas dos sorteios ó, O próximo sorteio já é dia 15 do 9 e o prêmio ainda vai ser aí 100 mil aí no magalupei né aguardando o sorteio aqui vai estar tá tudo bem clarinho aí para caso você ganhe e tal e aqui tem outras perguntas frequentes. Bem, a questão do Magalupe é uma carteira digital e ele vai. Você tem a possibilidade aí de fazer transferências, fazer pagamento de contas, é uma carteira completa e para você ativar ela você precisa ir fazer um cadastro completo, né? Normal de todas as carteiras digitais aí você vai mandar um documento, normalmente pede selfie para poder aí configurar e que é realmente você que está fazendo. É o pedido de abertura dessa conta, então não se preocupe, não tem nada é, a, extraordinário para se fazer. Você vai instalar o aplicativo, pode ser aqui pelo, pelo QR Code, mas também eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira, e aí você vai fazer todo o procedimento, ele vai pedir teu nome, endereço, idade e tudo mais, é só ler e, e ir respondendo as perguntas e, e enviar o documento. E nada mais do que isso, não tem nada nenhuma burocracia a mais. Então se você for participar dessa promoção, não deixe de comentar aqui também, que eu quero saber se você vai participar. E outra coisa, se você gostou aqui do conteúdo que eu estou te passando, dá um likezinho aqui né, para ajudar o canal, para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante, que vai ajudar muitas pessoas. Né? Beleza? Eu agradeço pela tua companhia aqui até agora. Valeu, até a próxima.